Então ele, ele arranjou um emprego. A primeira coisa que ele comprou foi uma guitarra. Foi um baixo, né, Kazim? Foi isso? Foi. foi. E aí juntou com os meninos aí, com Paulinho, mas Ted, quem mais? E formaram uma bandinha aí. Porque eles, aquele, o Sepultura estava fazendo muito sucesso naquela época também, eles estudavam também. E eles ficaram assim influenciados, talvez por eles, assim, pelo e ele não gostava eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu lá em casa todo mundo gosta de música então talvez seja um, um pouco isso né eu que ajudava né com certeza né com um dinheirinho professora <risos> me chorou muito pouco mas dava para ele ir dar umas voltas